É cada vez mais importante que as instituições governamentais, não governamentais, a sociedade civil se unam para trabalhar pela transparência, com transparência, disponibilizando as informações que todos nós precisamos saber para verificar se o gasto público tem qualidade, se ele atinge a sua finalidade. Na área de meio ambiente, é fundamental que os poucos recursos disponíveis sejam bem aplicados tanto na conservação do meio ambiente quanto nas ações de desenvolvimento sustentável. No Amazonas não é diferente, todos precisamos dar uma atenção especial para a transparência e sustentabilidade.